Faquinha, o que, que nós vamos fazer hoje? Rota das Capelas. Hoje é a operação simplificada da Rota das Capelas. É um, é um meio serviço para uma turma muito especial. Votoporanga com é nós de novo. Eu estava pronto para ir com o pessoal de Votuporanga e o hospital chamou para uma cesariana. Olha só a situação do doutor, ó coisa meia de bike sapatilha a roupa toda aí não dá para vocês verem, mas tô com a cinta cardíaca agora é esperar chegar o anestesista fazer essa cesárea trazer esse nenenzinho no mundo e voltar lá com a turma Ai, ó tá nós pronto para cesárea ó <risos> Fabiana como vai chamar teu nenê a Agnes, a Agnes tá para nascer gente. Vai ser uma alegria, bom dia Silene, eu tava assim de roupinha de pedalado aqui ó, cesárea gente ó, é sério mesmo ó Pessoal essa aqui é a Giza, minha instrumentadora trabalha comigo direto, faz muitos anos, quantos anos faz Giza? Doze Doze anos ela me aturando, é uma santa, vai pro céu Pessoal esse aqui é o doutor Morichita, pediatra nossa aqui da Santa Casa, vai pegar o nenê que bom! Que bom, que bom. <risos> Olha o Dr. Ramses aí, ó. Vai aparecer no blog da Rota das Capelas com cesárea <risos> <risos> Agora que o Malaline nasceu. Aqui, Matia. Matia. Não sei, não, Sirene. seu <risos> <risos> É 1900 e quanto, Hilde? 55. Esse aqui é de? 63 anos. 63, eu, falei, eu tenho 53, sou de 65. Ah, é, um ano <risos> antes de mim. Subir a água limpa sem descer, sem empurrar. Tá forte. Pensa uma turma que veio de Votuporanga pra subir a água limpa velha, ó. Uhul! E tá todo mundo alegre, ó. Uhul! Uhul! Subiu, subiu. Que jeito que subiu a gente não precisa contar. Mais, um rodinho, mais subiu. Mais subiu. subiu. Calma aí. subiu. Capela de Santa Luzia. É, bairro da Água Limpa. É, bacana, hein? O Marquinho é o chefe da expedição de Voto Poranga. Tal <risos> Thales tá e o Paulinho, os Galácticos de Monte Alto. É mais um vídeo, né? Por Vai, conheça então. Monte Alto de conheça. mountain bike. Com certeza. <risos> Ah, de coraçãozinho, nós vamos te dar uma dessas. Mandado, eu vou pegar uma água, aí. E a água acabou. acabou. Acabou? Vou pegar lá. Segura aqui, Diri, que eu vou, vou pegar. monte alto. Volta nas capelas. É isso aí. Estela. Olha quem que eu acho aqui, ó. No meio é, de galera. tudo aqui. <risos> ó, tá vamos filmar aqui, fazer o um patrocinador aqui, ó. Ó, é. casa nobre, cozinhas, olha lá. Estamos aqui no pé da subirinha dos pecados, ó. Vamos os Tá filmando? Tá seguindo aqui? Aí, ó, a... estamos oh, na Romaria, aqui na Aparecida do Monte Alto, com o Juninho de Matão e a Renata. Ó, oh, vieram aqui prestigiar e conhecer Monte Alto de Mountain Bike. É isso aí. E vão aparecer no vídeo. Bora lá, galera! <risos> Não se esqueçam, dá o joinha, se inscreve e compartilha o vídeo. Hoje tá tendo a Romaria dos Ciclistas aqui na Aparecida do Monte Alto. Alô, Randal. Ei, galera de Votoporanga aqui na Rota das Capelas. Aparecidinha. Ai, o barracão de festas aqui de Aparecida do Monte Alto. dá uma cortadinha para direita, mas lá na frente tem que sair a esquerda, aqui do lado direito é melhor do que ir na pistona reta. 90. R$ 89, ó 89, Correto, o, o, o, o rumo é reto. de Santa Luzia, ó. Os, os, os que sobreviveram. Só os brutos. Aí, ah, Ju. Cadê ó, o braço aqui, ó, a morte? Cadê? É. Morro, é. Querido. vai lá, Randal fazendo a vez, aí esco, coste, escoterrando lá de motor <risos> Lá em cima tá mais fácil, viu aqui, ah, ali, ali, lá, lá, Aí vai lá, não, vai lá. Tem, tem lá. Tem que é, é, é, cotoca lá. Aí ó, ó. Oh. Contorna lá que é mais fácil, tá? Ó. Aí as meninas aí, ó. Puxando a frente, ó. O pessoal do Vitor Poranga também é bruto no pedal, ó. Uh, aí aí, ó. Renato, é Olha o garfão rígido do é, cara aí, amiga. ó. Valeu. Aqui tem que pedalar, não tem desce de garfão, não. É. Esquerda, esquerda! Ô, oh, brutão, vai lá. Firma, firma. Ah. Aí, ó. Menina de poranga, Brutona no pedal. Vai lá. Não, aqui é Tabarana. Toma que tem mais pra frente. Foca. Olha pra cima e gira. Aí, ó. Vai lá. Brutão aí ó algo a declarar <risos> 63 quilômetros tô aqui na igreja da Santa Beatriz já subi a tabarana o pessoal tá passando reto lá ó Povoadinho de Bitirama, a última igreja. Oi, Randal. Agora é bom, né? Bom demais. Aqui tá eu, o Randal, a Nilza e a Michelinha.